Pegar ele no dedo é complicado Vamos ver que vai Diamantinho muito bonitinho Tem Um tonzinho amarelo que ele é meio champanhe Outro diamantinho também muito bonitinho também tem um tomzinho também um diamante chapéu é livre demais também com uma boa transparência é dão uns diamantinhos meio meio meio champanhe nessa região vamos apertar a câmera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 Bonito, um pinguinho d'água enchei Isso aqui tá um pequenininho aqui na mão e tá.